O de Us, cara. lembrar de noite, mano. Eu não lembrava que de dia, não. Terminar esse. Hey, o Where did you get that? Uh, Becky Bills. <laughs> all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. Let's make you all nostalgic. That is actually before my time? <laughs> that is winter, though. Before my time? this miss tonight it's light on the reading, but it's got some interesting photos that, Ellie, that ain't kids. Whoa How How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. L Hold just... your horses. I want to see what all the fuss is about wow. <laughs> Hold your horses. Why are these all stuck together? Oh. <laughs> I'm just fucking with you cozinha força para ficar You know what? This isn't that bad. She to get I'm not even tired. Foi antes de exatamente. bonita velho. Easy. tá ferido. não sei se errado mas toda a gente tá descrito, isso não é mal. É, tá bom, já sei, lembro, é. Quando ela decidir <risos> não <filme> é bom. Ok. <risos> <Bora lá. risos> ah, que um quadrado Ai, Valeu, so. é falou. Tá a próxima. <tos> <Cosa. Bora> lá. Motherfucker, what's with these guys? Catch your breath. We're leaving. Tá, o cara é ruim de mira, Deveria ter mais, velho. Acho que uns três aqui. Chegando tá está tamanho dos outros. Olha, ele tá falando com alguém. Nossa, viu? O que eu disse? Tinha três aqui. Ele acho que vai pular pra cá, né? Vai. Deixa eu vir pra cá então. Ai, tem outro aqui! Eu esqueci desse cara. Beleza Não tá sendo muito furtivo, mas né É isso aí A furtividade aqui tá boa Tá Porrete Acho que eu consigo pegar ele pra aqui, ó Ixi, o cara sumiu Ainda aqui Nossa, a gente pulou junto Eles não tem, ó Vamos ver Se algum deles pular eu pulo E um deles pulou Começando a pular aqui, tá? Estou no pior lugar possível, velho tá eu posso montar dois de revólver Agora, eu Sim, me tem dois, tem três sim, tinha quatro matei tem um, então tem três os dois vão vir pra cá? putz, eles pulam baixa tá, agora tem dois Sai, sai ele, sai ele. Vai, vai, vai, Só volta aquele ali. Ixi, ele tem uma shot. Valeu, ele. Nice. Assim se faz. Peguei. Deu. Acabou. Limpamos geral. Pelo menos é o que eu acho. É. Eu acho que é o último. Você está ok? Sim, eu acho que sim. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Yee yeah, doido! Álcool não preciso. Tá, creio se preciso fabricar alguma coisa. Aqui ó, os álcool. Como é que tá aqui a situação? O que eu queria? Eu queria mais tem improvisação de facas, né? Acho que é. era. álcool. Pelo é menos, Opa, Captei peças Gaveta sem nada Armário Fita e trapo Gaveta Gaveta álcool tá cheio Peça, peça, peça Estou explorando, calma aí Opa Gaveta, hum, explosivo, tesoura, não dá é melhor, na é verdade. Né? Munition, mas eu não preciso. Aí é pra passar. Tem garrafinha, mas eu já tenho meu tijolo. Tem alguma coisa mais interessante por aqui que eu, não sei, que eu não vi. Tijolo eu já tenho. Opa, Agora tem beleza. algo aqui. Tá, era um trapo, beleza? Eu acho que eu já explorei tudo. Acho que não tem mais nada. Então, bora seguinte. Em frente. Olha que bonito, velho. Tá indo. Cê Get it propped open with something. Um Ellie. Pretty gnarly stuff in here. Ellie. Ok, temos armário, peça, peça, uh, fita e álcool. Não tem nada o fazer com fita e álcool. Não. Tem fita e tesoura, pode ser. Vou fita. Armário, nada. Nota. Manifesto de turistas. 8 do 5. Ah, velho, é, eu acho que é data americana, então seria 5 de agosto, 4 então. uh, sapatos, 1 um casaco, 6 roupas variada, 4 pneus, 2 dois, dois medicamentos variados e um cantil. 6 de agosto. 2 sapatos, 3 roupas variadas, 1 mochila, 3 comidas enlatadas, 4 comidas secas. 7 de agosto. 4 sa sapatos, 2 casacos, 7 roupas variadas, 2 comidas secas. 8 de agosto. Nada. Estão todos ocupados uh, perseguindo aquela garota maluca. Garota não. Aquela mulher maluca. Fucking Connors. Se me esquiva, eu tenho nós. Apego, garota. De ferramenta de número 2 ou oh, bomba de fumaça Bomba de fumaça com explosivo E... Eu esqueci o outro não sei que é com explosivo, mas o outro eu esqueci E açúcar! Ah, agora liberou o açúcar, por isso que eu não estava lembrando Tá é fazer? Lâmina Trapo tá cheio, não tem nada pra fazer um trapo Tá. Eu acho que eu explorei aqui tudo, só falta eu seguir em frente. Vamos a porta. Beleza? Não pode. Ela tem embaixo. Já tiro dos dois lados. Abre a porta. Mário Pistola Missão de pistola Slept Lâmina Explosiva. Álcool tá cheio. Pílula tem 5. Trapo tá cheio. Mais 10 pílulas eu chego no que eu quero. Opa, Manuel, Manuel. Kit médico melhorado, os kit médicos são 33% mais eficientes. Manual médico volume 1, melhoramento de eficácia no terreno nas medidas de primeiros socorros. Talas, as talas são utilizadas para estabilizar uma parte do corpo ferida. 1. Um, apesar de os itens rígidos serem os apoios ideais, na ausência destes pode ser utilizado pano enrolado. 2. Estender a tala para além da zona... A imobilizar. Quando possível incluir a articulação acima e a articulação abaixo do ferimento. 3. Segurar firmemente a tala acima e abaixo da zona ferida. Evitar fazer nós diretamente sobre o local da ferida. 4. Apalgar a zona afastada do ferimento para assegurar um fluxo sanguíneo adequado às extremidades. Procedimento de medicina de guerra e de emergência. Agosto de 2010, foi que eu vi. Agosto de 2010. Deixa eu alguma coisa pra cá, não? Né? Não. Tá. Vamos cá. Se não me engano, ali atrás tem uma bancada de trabalho. É, se não me engano aqui tem uma... uma... Não vai Frecha, frecha, lâmina e peças. Opa! O mapa. Mapa de... Cida... Cilada. Mapa de Cilada. O mapa de Cilada dos Caçadores. Extraction... Ah, ok, a rampa do... Ah! A rampa do ônibus que eles jogaram em cima de mim e ia cair naquele X. Uh cars here. Tá, tem um encampamento de cabos e emboscada ali. Ok. Banca de trabalho. Tá. Arco. Só posso upar uma coisa no arco. Classidade de tiro permite-te puxar a, da arma uma espécie. Vamos nessa aqui. O arco é a principal arco Agora vamos nas outras eu gosto muito de pistola, velho Então talvez eu vá upar uma delas Deixa eu dar uma olhadinha velocidade de recarga, cadastro de tiro, capacidade de carregador, cadastro de tiro Se bem que essa aqui e essa aqui tem pouca coisa upada Eu acho que eu vou upar uma delas só pra, pra ficar meio equilibrado, sabe? Eu vou upar o mais barato 20, 20, 15... 15 15 tá, Aqui tem um 15 que é velocidade de carregador, seria interessante principalmente para espingarda de caça E aqui é cadência de tiro e capacidade de carregador Ou cadência de tiro para a shotgun também é bom E eu acho que eu vou usar as, as armas mais em caso de emergência Então a shotgun é muito mais uma arma de caso de emergência do que o fuzil de caça Então vou para a shotgun Cadência de tiro da shotgun permite te disparar armas depressa. Eu não me interesso por capacidade de carregador, então eu vou upar primeiramente a velocidade de recarga do, da Espingard de caça. Permite recarregar a arma mais depressa. Sobrou 17, dá para upar uma capacidade de carregador da Shotgun, então vamos lá, permite que a arma tenha mais balas antes de ser preciso recarregar. Então bora lá. Pronto. Agora vamos recarregar tudo Por garantia Aqui cabe mais uma bala Deixa eu aqui carregado, tá? Vamos aqui E tá feito A do céu Ixi ah, está aqui a Pittsburgh. Então aqui vai ter a biblioteca. Oh, não, acho que esses guys foram que não importa. Vamos continuar churrasco. Ok. Aqui é a bridge. É a nossa out de here Olha Espera mim. Right here. Okay. Okay. Opa, já vi uma arminha. Vamos lá. Ah, temos peça, peça, peça. Peça, peça. Good. Isso aqui são 5 pírolas, então falta 5 Vamos ver se tem mais uma coisa Lugar aberto assim é difícil de explorar tudo Ah, no busão tem um gibi, eu estou lembrado Chapa estrei mandor Savage Starlight, Choque Exterminador Primeiro livro Choque Exterminador A doutora Daniela Star sonha com um espaço profundo No ano 2186 A humanidade conquistou o sistema solar Mas a relatividade especial Impede que se vá mais longe No seu laboratório de investigação Em Ganymed Ah, a Ganymed é uma das luas de Júpiter Acho que é a sétima Eu acho que é a sétima lua de Júpiter Se eu não me engano a doutora Daniela está prestes a fazer uma descoberta que permitirá que a humanidade responda finalmente a seguinte questão. Estamos sozinhos? é se eu não me engano, Ganymedes é a sétima lua de Júpiter. Se eu não me engano, né? posso estar lá também. Mas eu tenho certeza que é uma das luas de Júpiter, isso eu tenho certeza. Tá, talvez possa não ser uma de Júpiter, mas eu acho que é. Opa, explosivos, trapo, não tem nada para fazer com trapo. Não tem nada, garrafa. vai uns três caras. Ué, estão demorando. Ai. Não sei. vamos lá. Você aprendeu a chutar. Não de Você nothing here keep going tá pega puts hey i heard watch yourself all right que tá vendo ai vamos ver vamos ver vamos ver, vamos ver. <tose> Seja hum. bem-vindo! Ok, ele está indo lá embaixo. Ué, o cara bugou, né? Agora eu tenho outro jogo. jogo. Berda, quebrou a flecha. Berda. E aí, palhaço, toma Nice -o. Quebrou a flecha, né, eu vi ela quebrando, eu acho Não quebrou, nice, aí sim Tá, deu o a melhor arma do jogo, mata em 3 golpes Este tijolo, aqui não dá pra passar. Não, não, não. Ah, eu achei que era álcool, velho, a garrafa. Tá. Ah, acho que foi então. Ah não, não explorei aqui, peraí. Falta cinco minutos pra mim ter que parar a gravação. Já vou. Ok. okay. Manda. Ah, velho, nem ferrando que ela começou bem na hora que... Ah, ela ia fazer as piadas. Né? Não lembrava que tinha uma das piadas aqui Um, dois, três, quatro, cinco peças então, Em todos os recantos Nota do monte perdido Perdemos Troy Hill Para o maior monte de merdosos Que já pegou numa arma Me arrependo, vamos aí mas os cabrões são manhosos, meu Deus. Isso é português, mesmo? Né? <risos> Roubaram um dos nossos lançadores de morteiros. Não tivemos hipótese. Com isso e com o bairro Street no bolso, contro controlam o rio inteiro. A retirada torna-se difícil. Temos pouco mais da metade da equipe. Só peço a Deus que o Jeremy e a Pen ainda estejam vivos. Ficaram presos do outro lado do rio. Vixe! Ah! Aqueles dois soldados! Nossa, eu nunca tinha feito caso disso. Quando a gente passa... Ran Most Most time sold sold. Are right. Eu nunca tinha reparado nisso. Mas Jeremy e Penn, eles já, já foram pro saco já. Quando a gente trava essa biblioteca tem dois soldados mortos. Eu acho, né, que é que é eles, porque faz sentido assim pelo contexto. You die before we start. Você vai morrer quando a gente antes de perceber ou quando a gente te te ver alguma coisa. Assim. Okay, New head Same bullshit talk. I don't know, now that we have enough people watching all the exits. Tem duas conversas falando ao mesmo tempo. What is that really gonna give us? I don't know, maybe we find some gas, get some more generators going. I'd like to restore one of those old projectors, or essa coisa não aconteceu. Eu ouvi essa experiência falar muito muitas vezes. E cada vez que nós tentamos, isso acaba com um monte de nós sendo mortos. Ah, você sabe, talvez as coisas fossem diferentes. Tenha suas expectativas e veja. Você vai mais. Ok. Essa parte aqui eu sei pra praticamente sei já... Sei até ser os padrão dos personagens energilizando, porque eu repeti essa parte tantas vezes no modo realista. Que eu acho que eu decorei, eu acho que eu ainda tenho em mente né? É porque essa aqui é uma das partes É a primeira, se não me engano é a primeira das partes Que é, tem aquele bug que eu disse Que o modo realista é bugado e não é difícil Porque eu matei todo mundo E todo mundo reviveu Não no sentido zumbi Eles voltaram a vida, literalmente tem, Tinha que matar eles tudo de novo Pela segunda vez Só que não dava porque eu já tava ali dentro eu tava exposto, não tava escondido que nem na primeira vez. Ah, se bem que se eu pegar ele, cara, agora eu acho que o outro me vê, porque ele vai na janelinha. Viu? Ele vai na janelinha, agora eu tenho que esperar esse aí. Aquele eu tenho que esperar ele sair pra mim pegar esse ali. Foi, isso aí. Merda! Eles conseguem virar, mano. Eu não matei, eu não matei, eu não matei, eu não matei, eu não matei, eu não matei. Ah! <risos> Aquele cara ali não morreu. Morreu! Ô louco, eu cheguei no dia matado. Pega! Ah, velho! Ah, velho! Eu cliquei pra pegar, mano. Vamos, velho! Tá, vamos lá. Ué, pra escolher? Ah, tá ligado. Tá correndo meio estranho, né? Parece que eu tô tá sendo travado por algo. Nice. Ixi, esse ali tem arma. Nice! Ellie. É assim que se faz. Ali. Vamos estar tá vendo um por vez, né? Ah, só porque eu falei, mano. Ou é porque só, só falta esse aí, mano? here ver out falando com quem, hein, doido? tá esse aqui não é o último tem mais puta merda ai ah, tem que parar a gravação velho Jeito. tá pega. Ai, ah, vai, velho. Ah, velho. Ah, Pera já começa no meio do furgonso, mano Fica aí doido! Cadê o cara que desce aqui? Cadê o cara que desce aqui? Cadê o cara que desce aqui? Cadê o cara que desce aqui? Não desceu? Salute. Tá. Não era para mim pegar isso aqui agora, mas já foi. Beleza Será que só tem os caras lá de cima agora? Bem improvável. Não tem nada, né? Vou tirar a garrafa Eu posso jogar neles Claro, que sorte! Só tem dois, não Ah, tá. Tem três, tem um lá atrás, ali ó. Quatro, ok. Aí ah, não vai pular aqui, né? Não tem motivo de ele pular aqui. O oh, estou todo mundo aqui, velho. <risos> Eu acho que só tem mais esse assim. aí Beleza Acerta! Isso! Ah, ok Passei é uh. essa foi da hora Endure and Survive Coisinho, tem fita, abriu coisinho, tem açúcar Garrafa já tem tijolo, não preciso Aqui eu tô ligado que tem uma porta com, com faca Tá aqui Bora Entrada forçada Pois é, o que o que era aquelas outras que eu peguei? Bônus, tag Eu peguei... Entrada forçada Abre cinco portas com uma faca improvisada E, ei palhaço Atinge 10 inimigos com um tijolo ou uma garrafa Beleza Ok Peça pra caramba, munição, explosivo, álcool tá cheio Faz sentido Meio que o único entretenimento que tem, né? Tá uh, A shotgun, que eu tenho que recarregar Beleza Pílula, cinco pílulas Aí agora eu posso fazer isso aqui Tá Agora eu acho que eu vou pegar a distância do modo desculpa Tá, esse aqui é um mapa, aparentemente o mapa de áreas perdidas Áreas da zona de quarentena de Pittsburgh perdidas pelos militares. São piadas, não. Né? Fala aí. is that? Joke, no pun intended. Volume 2 by Will Livingstone. Let's we'll keep going. Baker's Trade Bread Recipes on a Need to Know Basis. Moon rock tastes better than an earthly rock because it's meteor. <laughs> A backwards poet writes in verse. Do you even get that? Of not. I used to be addicted to soap, but I'm clean now. <laughs> okay, I'm all estou out. Sem É o vi um será? Porque eu não, eu acho que eu não vi nenhum até agora. Infelizmente, porque essas partes de trocadilho É muito bom Sem trocadilhos Houve um conjunto de casas É. Tá Tem mais alguma coisa no mapa? Mapa de áreas perdidas Tá, liberado North quarantine Nenhum sobrevivente ah, Ovarian over, ou menos ok. Tá lá Temos um pedaço cano, A lâmina tá cheio Tá, aqui tem lâmina cheia E álcool cheio Eu posso fazer com lâmina e álcool e se Eu vou fazer, fazer açúcar Álcool tá aqui Tá, com lâmina eu faço uma faca E com álcool eu faço um molotov Beleza! Agora eu pego o álcool aqui, eu pego a lâmina aqui. Down of the Wolf. E agora vamos explorar essa parte grande. Os Vida. Por isso que eu ainda não usei Fit médico. Tem a garrafa. Jogo já tenho Kit médico de novo, tô quase full Vamos lá embaixo. tá, ah, não, a gente se vê disso. Pessoal, estou explorando, mesmo um jogo. Armário, armário, peça, trapo e tesoura, lama. Beleza. Opa. Temos uma lista de controle de candidatos. Todos os civis que pretendem ter estatuto de residente devem passar pelas seguintes verificações. Verificação de documentos. Confirmar que o candidato tem um requerimento FEDRA de transferência para zona de quarentena assinado e aprovado e que se encontra dentro dos parâmetros. As identificações militares devem ser examinadas com cuidado e comparadas com a base de dados do Comando Central. Exame de infecção. Examinar todos os candidatos. Qualquer resultado positivo deve dar início à quarentena imediata do indivíduo, que será levado para a linha de doentes. Usar toda a força necessária. Nota: Ao separar famílias, é importante que todos se mantenham o mais calmos possível. Qualquer candidato que cause problemas será levado à administração. Descontaminação: Todos os refugiados devem passar pelo duche. Os des de descontaminação. E borrifados com um spray antifúngico Meu Deus do céu Deve fazer-se depois um exame físico E os registros dos candidatos devem ser atualizados para indicar a capacidade de trabalho Controle de segurança Aceita-se apenas um, uma, mala por, por candidato Os objetos pessoais podem ser contamina contaminantes em caso de dúvida Incinerar o objeto Ah tá, em caso de dúvida incinerar o objeto Todo e qualquer material de contrabando, armas letais, armas de fogo, explosivos, químicos, perigosos, droga ilícita, devem ser destruídos de imedi de imediatamente. Não são permitidos animais na zona, devem ser libertados na chegada ao posto de controle. Todos os passos devem ser cumpridos, não se permitem exceções. Nossa, não são permitidos animais, véio. caraca, tadinhos bichinhos. Então é por isso que, o, que aquela família lá na frente Aquela família que tem o diário do filho Conta a história no diário do filho de, da família Quando eles vão se mudar Eles têm que largar o cachorro no mato Porque não pode Não é permitido o cachorro Não é permitido animais em geral né? Mais life tô Suave aí, falar alguma coisa, né? Não Deixa eu dar uma Estamos aqui garrafa Ok Trapo tá. Armário Fita e munição Aqui tem mais uma nota Nota da zona abandonada Coronel Mackenzie, Zona de Quarentena de Atlanta Senhor, passaram 14 meses e esta pequena revolução tornou-se um banho de sangue Perdemos demasiados homens e, sinceramente, estamos prestes a perder a zona inteira Se continuarmos aqui, somos inchados Aguardo as suas ordens, Capitão Mastros Armário, 1, 2, 3, 4 peças Lâmina, açúcar, trapo tá cheio Vai continuar cheio Ali é explosivos, ô oh, caramba, sai daqui garrafa Aqui é explosivo, tá cheio E eu posso fazer bomba de açúcar Vamos preparar-nos Acho que é fácil um item de cada um, né? Vamos preparar isso. Improvisa todos os itens. Exatamente. Tá. Ok. Vamos ver pra cá. Na escada não tem nada. Porque eu fui pela escada e eu não tinha nada. Aqui. Se tem eu não vi. Mas paciente. Tá. Ah, falta aqui no meio e lá fora Ai, falta aí também, na verdade jogo já tenho Ok, vamos pra cá Depois a gente vai lá fora Lá fora eu tô ligado aqui na, na direita No bequinho à direita tem um Pingente Vagalume Então vou pegar ele Mas antes eu vou explorar aqui então, nesse beco aqui Que é o que eu vim, acho que não vi nada Não vi nada Então vamos pra cá Endurance Survive Céu. Opa, exclusivo, álcool, preciso de álcool pra nada que temos o que? Fita. Opa, garrafa, tá suave. Ok, aqui eu vou achar o pingente vagalume unidade de pielampus cadsen risk cento e cinquenta e três pingente vagalume. Tá, unidade dos Pirlampos Nossa, tô pegando bastante Ativement agora Ativement não, né? Tens Unidade dos Pirlampos Orsko Caraca, cadê o bagulho? Prezinha 5KG Repalhaço Dutaminas Dutaminas Unidade de pirilangos Encontra 10 colares dos Vamos ver se unidade ah. Tá, agora vamos seguir em frente Encontrar o Jerry e a Pan O que eu acho que são eles, né? Vem aqui primeiro, mas tem uma coisa, não tem nada ali. Eu acho que eu já ia a pé, fita, álcool, nada com álcool. Enough, ah, são três. Outros três soldados mortos. Uh, que vocês... What it's going to take. Eu não sei como traduzir essa frase. Eu entendi, mas eu não sei como traduzir. Give up é uh, desista. Silence, tolerance, igual go Silêncio e tolerância igual a morte. É acho que deu pra entender mais, né? Let's see where this leads us. Ok. Watch uh. yourself on these drops. Tá, eu quero vinte. Eu tenho cinco, tá? Eita É aqui que tem outra porta Tem uma com um X Eita, eita, eita, eita, eita. Eu não lembro se é aquilo é lá pra frente, eu acho que é lá pra frente Ou eu já passei e eu tô, eu sempre confundo Tem uns lugares que eu sempre confundo right. Eu Nice. There's our We're a little Aqui tem um diálogo opcional. Fita. A senhora é tão pequena. Eu pensei que você tinha muito comida em sua Mas eu fiz, então só exatamente um dois três quatro cinco eu acho acho por um cinco engrenagem cinco peças Aqui é a porta? É aqui é a porta. Essa faca. There go. Regal Apartments. Ok. Ah, eu não queria pegar isso, quero pegar o bilhete. Carta da mãe. Ô meu filho, o meu bebê. Hoje. eita caraca, hoje enterrei. O que é que ele fez? Participou num protesto? E agora dizem que é um traidor. Está bem. Vou melhorar-lhes o que faz... Vou mostrar lhe o que faz um traidor. Juntei-me a eles, aos rebeldes, aos desordenos. Deram-me uma arma, algumas balas de uma missão. Não vou sobreviver, mas eles também não. Quantos pais e mães fazem o mesmo que eu? É apenas uma questão de tempo, até que a cidade caia. Vamos atirar o primeiro tijolo. Essa é das minhas. Eva. Bora jogar tijolo, né, pessoal? Não. Flecha, flecha, flecha. 4 flechas. Eita. Eita, um monte de coisa. Tá 15, 20. Sucesso, toma de escuta. Oxe, do nada. Ah, para de atualizar as coisas, mas me dê gravação. Fita, lâmina, eu vou fazer uma faca, se pegar essa lâmina, aqui eu não preciso, 50 peças, aqui eu não preciso, eu acho que é isso, cara, essa porta aqui é bem boa. Bora lá! Tem uma nota mais pra frente que diz que marcou as portas que tem experimentos com X. A tá, ele não sabe nadar, eu provavelmente vou ter que achar um pallet. Sem deixar um palete, talvez. Vamos ver Só para ficar mais dramático, passou uns carros aqui. Olha aí, ali as coisas, velho, não atualiza nada e quando eu vou gravar, atualiza mas é um jogo que eu nem jogo mano. aqui temos o que? temos trapo nada com trapo aqui temos nada Nada com nada. Álcool, acho que não tem nada também. Oh, this place yeah, go Exatamente. café café? é bom, café é bom. tomo café pra caramba. Então... Ai, ah, foi... Bugo, velho. Nossa! Agora que eu percebi. Era uma versão da, da do tema de Telestal versão orquestra. Parecia. Ó, oh, isso aqui é Dorito. Fita. Tô com cinco. Eu não sei o que eu vou pegar agora, velho. Pra ficar equilibrado eu teria que pegar um desses dois aqui né então eu vou tentar pegar esse de 30 parece ser mais útil e explosivo eu faço bomba de fumaça aqui temos lâmina aqui temos algo nota de material escondido ah tá aqui ó Aconte acontece essa noite vamos conquistar o posto de controle oriental Escondi provisões extras nos apartamentos reais, e estão marcadas com um X vermelho. Aqui tem uma faca, que eu não preciso, porque eu estou full. Então, acho que é isso aí. <risos> Apeio ele. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bye. The São duas comidas Cidade São duas comidas mano. It's clear This is too rich for my blood.